E aí galera, estamos aqui começando mais um vídeo de FIFA 2019, modo carreira família Seguinte pessoal, eu peço desculpa para vocês aí, eu acabei perdendo dois jogos que eu iria postar Porém eu tive problemas com a gravação, saiu um áudio zoado, tá ligado? E agora é para ter normalizado, espero eu que normalizou então esses dois vídeos eu não vou postar Porque ficou muito ruim, beleza? Então só recapitulando A gente tava na, quinto, na décima posição Agora a gente tá em quinto Eu ganhei esses dois jogos e Então a gente desce, é, subiu na tabela, beleza? Só recapitulando algumas coisas que aconteceram na live A evolução que a gente fez do jogador Josh E a do Sam Benito, também a gente evoluiu o Harry ficou parado, a gente não mexeu com ele. A gente tá em quinto na tabela, com 14 pontos. 8 jogos já. E a gente tá no dia 20. É, dia 22, agora tem a próxima, o próximo jogo. Eu vou avançar aqui, beleza? Tem algumas coisas que chegaram no escritório, galera. Mas isso eu vou fazer em live para vocês amanhã, na sexta-feira. Eu vou entrar às 3 horas da tarde. Pra fazer live Deixa eu ver O que, que o Jason Lory falou aqui Preciso ter mais tempo de jogo, chefe Fico frustrado quando não sou escolhido O volante hum, ok Vamos ver, depois eu vejo Aqui são propostas e transferências Então a gente não vai ver isso hoje Vai ver somente amanhã, beleza? Deixa eu avançar aqui até o dia do jogo A gente vai enfrentar O y Não sei como pronunciar esse nome Y Toll é, Não sei também se é um clube bom Se não é A gente vai enfrentar ele e agora vai descobrir Beleza galera A gente vai jogar fora de casa Bolton vai jogar fora de casa Mas buscando a vitória Como ele buscou nos jogos passados Ele venceu uma em casa e outra fora porque a gente é um mito, né, velho? Deixa eu vou escolher aqui o uniforme laranja para ficar bem diferente. A gente vai jogar no sistema 5-3-2, pessoal. É... A gente vai jogar com o Magnus e San Benito no ataque. Os nossos meia central, direita e esquerda são Vela, Williams e Osmour. A gente vai jogar com o Murphy e o Olakowski defendendo as nossas laterais. Fazendo uma, uma posição de ala ali. O Taylor, e o Welter e o Belvers dentro da zaga ali, dentro do da maior área, da grande área. E o nosso goleirão mito do... das Galáxias, Matheus. Vamos jogar partida porque Bolton está com saúde, está com muita sede de jogo, cara. Queremos vencer mais essa partida porque a gente quer vitória, quer chegar lá no topo em primeiro lugar para chegar na... Champions League! É, malandro. Essa é a meta. Não vamos fazer treino, vamos direto para a partida. Vamos ver o que, que esses caras têm aí. Vamos ver se eles são bons. Espero que. E aí, pessoal? Eu sou o Thiago Leifer e hoje a partida será no estádio Ivy Lane. Hoje e tem, hoje team, tem, time switch também, contra O que dá pra falar não, sobre cara? o time de fora, Caio? O elenco não tem grandes Número nomes, 30, não tem nenhum grande craque. Mas isso está sendo superado bem, com muita também. garra dentro Número de campo. 12, Os resultados 12, foram 12, bem melhores 10, do que o esperado, 19, que esperado 19, até aqui. Caio Ribeiro, suspeita que não haja um favorito hoje. Um confronto bem equilibrado, né? Muito, Thiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. Ward, número 20, Freddy Sears. Cumprimento os jogadores aí. Pessoal, dando boa sorte. Nice. Sendo profissional, isso, isso mesmo. Muito obrigado. É. Isso, galera. É. Boa, boa, hey, boa. Marginas, bom, bom, bom. esse garoto aí, ó. Esse garoto é. É a nossa mina de ouro de gols, velho. Esse garoto tá jogando muito. muito. Eu treino ele, ó. Esse bichão tá, É, que hey, Garantido. E está aí a escalação do time da casa. O time vai jogar naquele 4-3-3 convencional, dois pontas bem abertos. Que são dois jogadores que podem abastecer o cara dentro da área. Ou partir para definição também. São várias opções de ataque. 4-3-3. Tomar cuidado. Apesar que no 5-3-2 gente Pelo desenho a gente. deles Sentindo. em campo, parece Sentindo. que o estilo vai ser o de sempre, né? Bastante gente defendendo. Bonito não fica, Tiagão. Mas o time fica confortável jogando desse jeito. O treinador, acho que sabe o que está fazendo. Claro. Sempre. A gente sabe aqui o que a gente está escolhendo, entendeu? Então começa o, o juizão jogo. juizão soltou o cronômetro, apitou. Bola rolando. Bola rolando. Jackson. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. Bola Toca para San Benito. Ganha a dividida. Moleque é um mito. Cabeceia, cabeceê! Tira, tira, tira! Tira, time! Tira! Direto pro gol! Isso! Sem dúvida nenhuma, Boa escanteio! Doqueada. Lá vem a bola para dentro da área. E a jogada de ataque acabou dando errado. Segura aqui. Williams. Que bela chance para sair rápido no contra-ataque. Chegou ajuda Fala por ali. Força. Já pode soltar a bola. Vamos ver no que vai dar esse contra-ataque. Vela! Tem... Ela, que cabeçada sim, sim. maravilhosa, Reflexo. garoto. Finalização a em roupa. Defesa ainda melhor é do goleiro. Todo mundo trabalhou bem nessa. Maravilhosa, velho. Escanteio para o meio da área. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. E a bola muda de dono. O passe não chegou ao destino Bom corte São Benito Que é o um mito Boa Uma interceptação na hora certa A pressão era grande Ótima garota para passar frente no placar não pode perder. Se movimentou um pouco antes da hora, não deu certo a coreografia ah, por ali. Mentira, Impedimento mentira. marcado. Bateu! Não passou pela zaga. Passe bem interceptado pela Boa, defesa. Bela. Boa, Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, não, ele não, vai não, avançando. Perdeu, é assim. Essa é assim e ele é jogou a mal, bola pro velho. Mato. Você tinha. Williams. É só caprichar! Tá lá! Tá lá! Não, não, é o um O assistente acabou com a festa dele e o gol do lado. E bem anuado, na minha opinião, nisso. Thiago. Ele parecia impedido. Vai pintar o replay do lance polêmico, Caio, como são bons esses bandeirinhas do FIFA, cara. <risos> Gol bem anulado. O assistente viu muito Boa. bem o impedimento. Aí não, velho. Aí não. Tinha o um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Vai, vai. Percepta, Caio. Boa tabelinha. Não, deixa os caras Arriscou. Então, Ele apareceu no lugar certo, na hora exata, para fazer o corte. Lord. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Vela. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Bola enfiada com consciência. Absolutamente nenhum problema para o goleiro. É, mais ou menos. Vamos, time! Por Um entregou a bola de presente para o adversário. Bela. Olkovski. Olha a chance de gol! Uma ponte não, posso, mental não, do goleiro para defender. Não. A defesa vai se posicionando para esperar o escanteio. Bola para o meio da bagunça. Escanteio na área. O goleirão socou a bola para longe. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Bateu pro gol. Salvo o goleiro a queima a roupa. Que defesa, Ai, Caio. Que Monstro. Tocado, hein, foi no reflexo. Quando ele viu, a bola já estava em que cima dele. Bom, Colocou a bola onde queria. E a jogada de ataque acabou dando errado. É. a lenda. Caio Ribeiro. Hoje é dia de pneu de Foi chuva. Venido. Tá chovendo não é pouco, não, hein? Exatamente. Gramado seco, solado de borracha. Gramado molhado, muda a chuteira. Põe um pouquinho mais alto para não escorregar. Boa. O juiz confirma o escanteio. Vem a batida de escanteio. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Ah, meu Deus! Vai Fique comprar que sair a o Campo agora, de ataque. Véio. Cruzou para confusão no meio da área. Quase. Sem o zagueiro Lá vem a bola para dentro da área. ali o passe no meio do caminho que boa jogada vai desempatar o jogo Caramba. ufa o desarme na hora certa afasta o perigo quase lá galera o agora eu acredito que vai não, não. desarme preciso na hora certa o lance pode ser perigoso vamos ficar de olho cruza logo uma corridinha um vigila. pouco antes da hora, um hora pouquinho vigila, de ansiedade, cara. impedimento marcado. Foi bonito o passe por cima, vamos ver no que dá. Tá ótimo. Tá ótimo. Magens. Vai, Vai, ganha caras. E ele Eu tira logo, a professor. bola de lá. Bela. Faltou capricho, perderam a bola. Porra, Saiu a conclusão, o goleirão fica com ela Ai. sem dar rebote. Indicado, Vamos ter mais minutes três minutos. O time toca a bola, não se precipita. Sim. Fez o um corte pra dentro. Vela. Williams. Acabou o primeiro. O árbitro primeira. encerra Boa. a etapa inicial, o placar até vamos agora. Vamos lá, não. galera, vamos em busca do gol, velho. Os caras anularam aquele gol. O estava impedido, mas porra, podia ter nem visto, né? Começa o segundo tempo por aqui. Não tem problema, não tem problema. Conseguimos buscar o próximo Williams Murphy Williams. Que belo chute! Oh. Defesa sensacional do goleiro. Tira daí, brigou pela bola. Ela. Williams. Ai, ah, não, cara. Vai ser cobrado um lateral por ali. Collins. O cara sozinho, filho. Não pode, não pode. Vela. Vela. Lá. Williams boa oportunidade de contra golpe agora Tá com a bola e tem espaço para jogar pela lateral time não pode perder para tirar o um empate tem substituição vindo por aí o que é que ele muito bem? O time? Cada vez mais maduro. Jogo pela lateral. Não, cara. Tentou o passe. Errou feio. Ela. William. Carrinho dentro da área, que isso! Meu Deus, cara, é desse time que nós estamos perdendo. Que chance véio. perdida para abrir mas... o placar! Faltou oh. oportunismo para tirar o zero do placar. Ele estava perto demais do gol. Williams, que perigo! É para pular na frente do placar. A bola saiu pela linha de fundo. O escanteio tá marcado. Escanteio para o meio da área. E o goleiro abasta o perigo, tira o escanteio de soco. Outro passe certo, tá com uma média boa ah, hoje. não, cara, pelo amor de Deus. E ele velho, tira é o trocado. perigo dali. Ward, Jackson. Uma boa bola enfiada, o goleiro exagerou na força. Passe bem interceptado assim merece, pela defesa assim você merece levar Nenhum problema a defesa tranquila do goleiro Pelo amor de Deus. Restam 20 minutos de futebol por aqui Williams Tá um monstro passando a bola hoje, não erra Pô, professor, Falta professor, Vamos ver se tem mais alguma o amarelo coisa Amarelo tá louco Os caras achando que tá Saiu um o cartão amarelo Bater direto dali é complicado, Thiago. Talvez seja melhor levantar essa bola na área. E olha a torcida ali gritando, reclamando, pedindo punição para Cera. Quem joga em casa não pode estar tá satisfeito mas... com a finalização de longe. Boa cobrança de falta, mas o goleiro estava bem posicionado. Obrigado. Ótima leitura de jogo da defesa. E vem substituição por aí. Williams. Aí ah, ele se livrou da bola, né? Tá sem marcação e ele vai avançando. E ele acabou Boa. desviando a bola. Escanteio. Ele muda sua empate, equipe galera. por aqui. Vamos tirar pelo menos... Não esse jogo. Meu Deus. Não Cobrança pra dentro da área. E a jogada de ataque acabou dando errado. Foi pro gol! Uma verdadeira barreira humana por ali. Toca teu lado, Olha que belo passe errado pro adversário. Bateu, defesa segura do goleiro. Olha, o zagueiro pode ter garantido o um empate nesse lance. Se saísse o gol, ia ser difícil de reagir. Vai pro gol! São mais nove minutos de tempo regulamentar. Empate não, galera. Empate não. Cortado ali o passe no meio do caminho. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Kim. A defesa apareceu muito bem, mas o passe foi precipitado. O jogador parece um pouco nervoso. Olkowski. Brigou pela bola. Boa interceptação A bola trocou de dono E ele tira o perigo dali. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Este é o ah. apito final. O jogo termina empatado. Empatamos, galera. Não deu. Cai o Ribeiro. Não deu, velho. Não deu. Que droga. Mas não jogamos muito bem nesse, cara. Jogou meio mal. Caramba, hein. As estatísticas ali, 12 finalizações. nossas, 9 deles, 3 certas. Deles, 6 nossos posso de bola 48 deles, 52 nossos Divididas 3 nossos, 8 deles Faltas é, uma deles escanteio 5 nossos, 2 deles Precisão nas finalizações 33 deles 50 nossos, precisão no passe 76 deles, 75 nossos Vamos jogar muito bem, galera Mas vamos avançar aqui, então Infelizmente, pessoal Não conseguimos conquistar a vitória Nesse... Esse jogo, mas acontece, velho é, São fatos da vida Fazer o que? Mas galera, se você gostou do vídeo Se inscreve no canal, dá aquele like pra ajudar a gente Aí comenta o que você achou da, do jogo Se você tem alguma sugestão, comenta aqui embaixo também Fala aí E galera, até mais Se quiser me segue nas redes sociais Que lá eu falo tudo o que eu tô fazendo aqui no canal, beleza? Elas estão passando aqui embaixo então é isso pessoal, eu vou indo nessa e falou, fui!